Mas antes roda a nossa vinheta aí. Bora lá, gente, dar continuidade aos nossos bichinhos para malate, tá? São dez bichinhos, tá? Esse aqui. É o nosso nono bichinho. E vamos lá, vamos fazer o leão agora, tá? Fizemos o tigre, né? Agora, vamos fazer o leão. Então, bora lá. Ah, os olhinhos, eu já expliquei pra vocês. Vocês fazem de feltro, tá? Ó. Ok? Ah, A base é sempre a mesma, né? A base é sempre a mesma. São esses aqui, né? A... Ah, Forro do capuz, duas vezes, manga, duas vezes, frente, uma vez dobrada, costa, uma vez dobrada, e a nossa ribana, uma vez dobrada. Vamos usar um pouquinho de manta, tá? E o tecido que eu tô usando aqui é freize, tá? Freize da Felipe Malhas. Aqui, pra esses aqui, eu tô usando... Aqui eu tô usando o soft e o olhinho, o narizinho, feltro, né? Ah, e aqui, esse peludo aqui, eu tinha um pedaço aqui e eu vou usar pra fazer o leão, tá? É pele sintética, tá? Essa pele alta que tem aí pra vender, né? Então, é fácil de achar, tá? Então, aqui o nosso capuz do leão, tá? Tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, dobrado aqui, esse aqui duas vezes dobrado aqui, tá? Orelhinha pequena, quatro vezes, orelha grande, quatro vezes. Essa parte aqui da frente do leão a gente vai fazer de frizz, tá? Frizz, frizz né? E duas vezes, tá? E aqui a parte da juba do leão, né? A parte de trás, que a gente vai fazer de pele alta, tá? Duas vezes. Então bora lá, vamos começar com o nosso nariz aqui. Tá? Vamos passar a costura por tudo aqui, tá? Vamos fazer um pique aqui. E vamos virar essa peça. Viramos a peça, vamos colocar um pouco de manta acrílica. Já fizemos o elefante, o tigre, fizemos a zebra, o urso polar, a raposa, a vaquinha, o porquinho, já fizemos bastante bichinho, ok? Assim, vamos pregar o nosso nariz aqui, tá? Nosso talizinho do leão já tá pronto, ok? Vamos pegar a parte do olho do leão, tá? Passar uma costura aqui, respeitando a curvatura, tá? Fazer pique. Separar aqui, abrir aqui e virar a peça. Vamos colocar um pouco de manta. Ficou assim, tá? Depois a gente vai colar os nossos olhinhos aqui, tá? Depois a gente cola os nossos olhinhos. Reserva. Então, aqui, gente, ó, a gente pegou tirinhas de feltro. Eu esqueci de falar pra vocês. E vamos... Pregar aqui, ó. Tá? do nosso leão, tá? Mas se vocês tiverem coisas melhores, né, pra fazer, pode bordar, pode, eu acho que tô ensinando as meninas que não tem esses, essas ferramentas. Aqui é as orelhas, agora, orelha pequena, vamos juntar uma na outra, Vamos pegar as nossas orelhas grandes. Nós vamos pregar. Antes de nós pregar uma orelha na outra, nós vamos pregar a nossa pequenininha aqui, tá? segurança aqui. Ficou assim, reserva. Vamos pegar esse molde aqui agora. Aqui é a frente, tá? Vamos. nossa frente do capuz aonde a gente vai preparar o nosso nosso rostinho aqui tá bem no meio da costura tá bem no meio da costura a gente vai vir pregando ó frente do nosso capuz aqui a frente então, a gente vai colocar o olho aqui Bem no meio da costura aqui, tá? Deixando espaço aqui pra gente pregar depois o outro, outro capô. capuz Vamos pegar esse capuz aqui e, como vocês podem ver, ele tá me dizendo aonde vai as orelhas. As orelhas vão aqui. E a outra aqui. Vamos juntar aqui os dois. pegando aqui. Tá? Vamos vir pregando aqui. Vamos pregar um lado, costura, costura aqui. E depois pregamos do outro lado, pra dar certinho. coisa desse lado aqui, tá? Vamos pregando aqui. Agora, vamos... Vamos pregar aqui, na pontinha aqui, o nosso narizinho, bem na pontinha, tá? Depois, a gente tem que vir tem que o fundo do carro Agora é só colar os olhinhos aqui, tá arrumar aqui o bigode e colar os dois os dois olhinhos aqui, ok, se tiver aquela pele maior, né? Mas é melhor. Tá? Agora vamos pegar o nosso forro do capuz. Passar a costura daqui até aqui, tá, gente? Vamos pegar o nosso leãozinho aqui, colocar tudo pra dentro, vamos pegar só a pontinha aqui, ó, tá? No narizinho aqui, cuidando, né, pra não pegar a parte preta ali, tá? E vamos costurar de fora a fora. Eu vou começar por aqui, já que é a parte mais complicada, tá? Tá? Vamos pegar o nosso... A nossa ribana. Dois centímetros, tá? O lado que não estica, o lado que não estica, você vai pegar aqui. outro lado aqui, você vai pregar aqui. Cuida de pregar do mesmo lado ali, pra não ficar errado e você ter que desmanchar, né? Agora vamos, ó, ela tem que dobrar assim certinho, tá? Tá? Vamos passar um pré-ponto aqui, tá? Desde aqui da ribana, tá? Não, menos a ribana, não vai para ponto a ribana. Ó, coloca tudo aqui para dentro, tudo certinho, vamos prespontar aqui a nossa peça. Agora vamos passar uma costura de segurança aqui, tá? O nosso capuz do leãozinho tá pronto, tá? Ficou assim, ó. Agora, eu vou colocar na nossa peça, mas lá no overlock, tá bom? Vamos lá? Vem comigo! Então, estamos aqui no overlock, né? Fizemos o nosso capuz. Vamos fazer a nossa peça aqui, tá? Vamos pegar as nossas costas. Se você quiser fazer um rabinho no um leão... Dá pra fazer, tá? Nesse eu não fiz, tá? Mas você pode usar o mesmo molde Então, pegamos as costas Vamos pegar as nossas mangas Se você quiser fazer um rabinho pro leão Você pode fazer, tá? Todas as peças que não tem rabinho Você pode fazer, tá? Esse eu não fiz, tá? Mas você pode pegar o mesmo rabinho do tigre Rabinho da raposa e fazer, tá? Então, gente a, Aqui nossa manga tem frente e costa, né? Então, pegamos as costas, vamos pegar as costas aqui. Cuidem manga frente e costa, tá? Costa sempre maior, tá? Bora lá. Fazer a nossa peça. E vamos pegar as mangas. Rapidinho vocês fazem essas peças bem rapidinho. Demora um pouco o capuz, né? Dependendo do modelo que vocês forem fazer, o bichinho demora mais. Tem bichinho mais fácil, bichinho mais difícil. Aqui vamos pegar a nossa frente. Esse é o nosso nono vídeo. Pegar a nossa rigana, dobramos no meio e vamos passar nas nossas mangas, tá? Não precisa puxar muito, tá, gente? a gente traz pra, pra trás aqui se você tem essa pecinha de arremate na, No veloque você já arremata tá senão você leva para reta para arrematar na reta fecha normal e depois leva pra reta e passa um arremate na reta aqui ribana com ribana costura debaixo do braço costura debaixo do braço a gente vai ligar o copador colocar aqui debaixo Para a costura. deu bolinha, tira, volta, não pode ter bolinha na peça, tá continua. ter bolinha na peça, ok? Vamos ver como é que tá a costura, tá ok? Tá ótima. Vamos passar agora ribana na barriga, Tá? a manga aqui, ribana com ribana, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, erguemos o nosso calcador e de esse baixo, uhum. deu bolinho you mm -hmm. em todos os fios, não deixem fio nas peças, tá? Para não machucar os bebês de quatro palmas. Com a nossa peça pronta aqui, a gente coloca ela em cima da mesa com no avesso. Com a frente virada para mim, o nosso capuz aqui, colocamos ele no direito. Com a frente virada para mim. Coloco a mão aqui dentro e coloco ele dentro da peça, tá? Nossa ribana aqui, na parte da frente aqui, na costura da frente, e vamos costurar o nosso papel. A nossa peça. E a nossa peça tá pronta, gente, a nossa lindinha aqui. Que linda que ficou essa peça Nosso leão assim Então gente, esse é o nosso novo vídeo Eu Espero muito que vocês tenham gostado próximo vídeo a gente vai trazer o macaco, né? É o nosso último vídeo, para gente finalizar a nossa coleção para Parmalat. Esse é o nosso nome vídeo, nosso teãozinho, tá bom, gente? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Estou amando fazer essa coleção. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Lembrando que todo material que a gente usou para fazer essa coleção da Parmalat, foi enviado pela Felipe Malhas, tá? Então, e as modelagens já estão disponíveis lá no nosso site, www.olimaniapetmol.com.br Corre para lá, compra as modelagens, base, é uma só, né? Mas vem 10 capuz, 10 capuz diferente para você tá fazendo os bichinhos, então vale muito a pena e melhor ainda tá com aquele descontão de lançamento então não fique de fora, corre para lá, adquira a modelagem já vai se preparando aí porque você vai vender muito, muito, muito essa coleção tanto agora no verão mesmo o pessoal compra já para guardar para o inverno, quanto no inverno, no inverno vai ser uma loucura então nada melhor que você já ir se preparando, já ir produzindo para no inverno, você está equipado, né? Está com estoque legal. Essa coleção vai vender muito, eu tenho certeza. Tá bom, meus amores? Então, corre para o site, compra modelagem da coleção Parmalat e chama a Jo aí da Felipe Maras. Estou deixando o contato deles aí. E adquira todos os tecidos para você estar tá fazendo todos os bichinhos. Tá bom, meus amores? Então, Bora lá fazer muitas roupinhas pet. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é no um sucesso. Bora, gente? Vamos caprichar aí nas roupinhas pet. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.